Olá, pessoas amadas, eu sou Paulo Sérgio Oliveira e tenho um convite muito, muito especial para vocês. Domingo, agora, 13 do 10, estou lançando o curso de formação em Constelação Familiar Xamânica, introdutório para as pessoas que realmente não conhecem as leis sistêmicas, o conteúdo da constelação, online. E as 100 primeiras pessoas que comprarem o curso vão pagar 30% do valor. Essa promoção só vai de domingo à noite, 13 do 10, até 14 do 10 à noite. Então aproveite. Você que quer conhecer as regras da vida, além do sofrimento, além da reação, chegou a sua hora. Você que quer ser um constelador, a profissão da nova era, chegou a sua hora também. A serviço de algo maior, meu nome é Paulo Sérgio Oliveira, assim falei, Raul.